Pois é, já é a segunda vez que estou gravando que eu esqueci de colocar o gravador para gravar. A gente fica falando assim, ah, a ciência, usa a ciência, a ciência é de acordo com a ciência, a ciência é prova, você tem que usar a ciência. Mas, cara, o que é usar a ciência afinal de contas? Né? Porque o pessoal confunde um bocado essa coisa, né? acha assim, ciência é uma coisa meio mágica que vai acontecer ali e serve para provar que você tá certo e os outros estão errados, ou para os outros provarem em cima de você, que eles estão certos, e você não pode argumentar, e isso não tem nada a ver com ciência, nem com método científico, que são duas coisas diferentes. Aí eu fui atrás, né? na verdade eu fui atrás de vídeo né, falando sobre o que é o método científico, não achei nenhum bom, nem o que eu fiz um tempo atrás, vou colocar o link dele aqui, tá ruim. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Ciência é o todo conhecimento que a gente tem sobre o mundo natural, isso é ciência. Tudo que pode ser medido, testado, verificado. Outra coisa é o um método científico que a gente usa para desenvolver esses conhecimentos que não tem nada de absolutos, tá? Pelo contrário, todo conhecimento científico, todo conhecimento que a gente tem sobre o mundo natural deve ser questionado o tempo todo, porque a gente vai descobrindo coisas novas sobre o mundo natural. Claro que... Né? as coisas caem, as coisas caem, isso não vão deixar de cair, mas por que cai, de que forma cai, sempre aparece alguma coisa nova que a gente descobre. O método científico, ele serve para compensar as nossas limitações, as limitações dos nossos sentidos e da nossa razão. Por quê? Nós somos primatas, coletores, caçadores de pequenos bichos. Lá, depois, lá no... De uns tempos para cá, pouco tempo para cá, a gente começou a desenvolver ferramentas e começamos a caçar bichos maiorizinhos, mas a maior parte da nossa história caçamos bichinhos pequenininhos. Nossos sentidos, nossa razão, inclusive nosso conceito de comunidade vem muito daí, se bem que comunidade é outro assunto. Então, os nossos sentidos não estão preparados, nossa razão não estão preparados, para lidar com um átomo, com onda eletromagnética. A gente não vê nada disso. A gente tem que desenvolver técnicas para testar se a nossa intuição sobre aquele negócio está correta. Daí vem o método científico, que consiste basicamente em você desenvolver hipóteses, aí pensar em falseamento, e acho que essa é a parte mais importante do método científico, porque ele consiste em provar que você mesmo errou. Ou você mesma errou. Porque o importante no método científico, aliás, o importante na vida não deveria ser de estar certo. O importante na vida deveria ser a gente descobrir o que é de fato. E o tempo todo isso vai mudando, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai aprendendo mais coisas. Recapitulando, então. O método científico é você criar hipóteses, que não são teorias cria um monte de condições que tem que acontecer se essa hipótese estiver correta, testar essas condições, né, que são as evidências, se elas falharem, se não se comprovarem, lamento, nossa hipótese está errada, joga fora, vamos fazer outra, ou vamos adaptar, ou vamos buscar e tem que funcionar. Chama falseamento isso. Agora uma coisa legal do método científico é que ele não precisa ser usado só para a ciência natural, para coisas que são exatas. Você pode usar o método científico para tudo na sua vida para entender a sua própria personalidade, para entender a sua própria identidade. Você pode aplicar o um método científico no estudo de comportamento, no estudo de sociedade, até no estudo de fenômenos paranormais, por exemplo. O cara fala assim, eu sou capaz de interferir nas coisas com minha mente. Aí você, ok, se você é capaz, então isso, isso, isso tem que acontecer. Você pode não descobrir como é que a mente dele funciona para fazer aquele negócio acontecer, aquele negócio se mexer, ou aquele negócio esquentar, ou sei lá, mas você pode verificar se ele realmente tem essa capacidade ou se ele está usando algum outro tipo de artifício, uma peste de digitação, alguma coisa assim. Enfim, eu queria fazer um vídeo que desse uma ideia geral sobre metodologia científica, porque eu acho que vou ter que citar esse vídeo algumas vezes, já que eu acredito que a gente tem que usar formas, ferramentas que equilibrem a nossa intuição que ela é muito falha, ela é um ótimo guia de caminho mas a gente precisa de métodos para verificar, pô, falhou aqui a intuição a gente assume muita coisa e às vezes é muito provável, mas não é e a gente tem vontade né, de acreditar no que a gente intuiu, porque é muito legal você ter essa sensação de que a sua mente consegue interferir no mundo, mas mais importante do que ter essa sensação é descobrir se ela interferiu mesmo Geralmente não interferiu e eu acho que a gente não deve ficar buscando essa megalomania de interferir no universo. Vamos ficar no nosso lugar, né? Mania de querer ser o universo inteiro. Bom, espero que o vídeo seja útil. Devo usar algumas vezes esse vídeo, tá aqui. Se você tiver um vídeo bem legal sobre metodologia científica para indicar ou artigo, me diz aqui nos comentários que eu vou gostar muito, aí eu coloco na descrição do vídeo também. E é isso. Tchau, tchau!